Gangster, eu faço ativismo, claro que eu faço. Te ajudam, claro. Quem existem pessoas na diáspora e pessoas aqui em Angola, claro, que é uma ética, tenho convicções, morro pelas minhas convicções. Maria Madialó, minha cota, máximo respeito. Gangster, eu faço ativismo, claro que eu faço. Te ajudam, claro. Quem existem pessoas na diáspora e pessoas aqui em Angola, claro, que é uma luta agora dentro do sistema ganhar alguma coisa mexer do sistema para mim mano com todo respeito é o a que eu não comigo não já na live o Salazar Sakatindi afirma que o gangsta tem recebido dinheiro de pessoas ligadas ao MPLA a gangsta responde não né gangsta é. tem certeza, tem certeza que não recebe ele tem certeza mano. Não, não, não, não. Quando eu vou falar situação? certas coisas que tenho certeza que recebes. Yeah. O que é Só mesmo isso dizer? que eu quero saber em ti. Tens mesmo certeza que não recebes, é isso. Porque Quando eu vou ter a última cara? palavra com certeza que eu sei que recebes. Yeah. Yeah. Na mão de quem? Sabemos que o ativista Gangsta77 tem recebido valores de homens do MPLA. Há muito tempo, verdade ou mentira ganza? Não, não, não, não. Eu, eu vou falar isso, mas tem, tem de te perguntar, você aqui, é, é dizer, não, que não recebes e que nunca recebes... Não eu há te como... perguntar, na mão de quem? Isso aqui é uma não. pergunta. Não, a minha pergunta é, tem certeza que não recebes e que nunca recebes? É isso, na, mão pessoa, em... né? na mão do MPLA? Na mão de pessoas marimbondo do MPLA? Na mão do MPLA? Salazar ainda acusa Gangsta de ter recebido valores altos de Miguel Catraio. Na mão, da, não, não, doente, na mão de pessoas doentes lá e marimbondos doentes lá. Marim, não, eu acho que você está tá sério aqui. E vamos, não. Vamos, vamos, vamos ser honestos. Gangsta responde. Não, ah, só não fiz vai. uma pergunta, é só dizer yeah. sim, é, sim, na mão yeah. de alguém do lá e Marimbondo yeah. do lá. É só dizer, se nunca recebeu, eu falo, não, não, eu nunca recebi nada de nenhum Marimbondo não, e não tudo pode, assim, o pessoal, que está nos acompanhar, está entendendo? Pode citar os nomes, mano, eu estou aqui. Salazar Sakatinde também afirma que o Gansa não tem moral em não admitir que tem recebido valores de pessoas ligadas ao MPLA. Podemos assistir ao que o vídeo e vamos ver a resposta de Gangsta. Eu não vou, desvi, não vou, não vou desvincular, pode citar os nomes, o, o importante não é citar os nomes, é apresentar provas. O Gangsta teve contínuo uma troca de ter um dinheiro. Com certeza. Okay. Não, não, não, não, não, não, não, não. Eu não vou estar aqui a prestar o meu tempo e tudo, E sem ter uma prova. Não, não, não. Isso aqui yeah, yeah, é ser yeah. injusto contra ti mesmo, Gangsta. Okay. Eu não vou fazer isso? De jeito nenhum não vou fazer isso. Salazar repete, Gangsta, tenho certeza. E o Gangsta responde. Não vou fazer isso. Não vou, vou nem fazer isso. Eu já vi tantas, tantas pessoas aqui acusarem e morrerem por aí, tá entendendo? Mas eu não vou fazer isso, esquece mesmo que eu particularmente se, for pra, se, se supostamente for uma coisa que estiver a pecar contra ti não posso pecar gratuitamente, tá entendendo? Então, então é coisa que eu não posso fazer, não devo mesmo eu tenho que ter provas concretas para não atacar o ganho, você simplesmente repor a legalidade com que as pessoas sejam que realmente são Então, numa fase Todo mundo aqui conhece Miguel Catraio, não é isso, conhecemos o Miguel Catraio, o homem do Gindungo, né? É, o esposo da, da irmã do João Lourenço, não é isso, sim. Este, por sua vez, teve um caso né, com, é, com essas meninas na e mais outros problemas, como já é um caso público, todo mundo conhece, resumindo. Então, é, na época que a sua esposa foi nomeada não, como uma das nossas representações na diáspora nos Estados Unidos o Miguel Catraio foi, foi rejeitado para entrar no, nos Estados Unidos e como foi rejeitado para entrar nos Estados Unidos e, e houve tantos conflitos dentro é, de, da, da, da diplomacia angolana dentro da diplomacia angolana e o Miguel Catraio ficou simplesmente em Angola e como ficou em Angola o João Lourenço estava a propor o Miguel Catraio era do próprio era do, uma das visões do, do nosso executivo para levar o Miguel Catraio aonde no Quasassu nessa época que, que, que o João Lourenço tentou nomear o Miguel Catraio para o Quasassu então, então as a redes sociais e tantos outros dentro do MPLA rejeitaram o Miguel Catraio rejeitam o Miguel Catraio e por sua vez o Miguel Catraio ficou completamente abatido E precisava de uma lavagem de imagem De uma lavagem de imagem Então, por Foi o Gensta que entrou em contato com o, com o Sacatilde Para escrever um texto Um texto no sentido de, de, de trazer uma imagem do Miguel Catraio Foi o Genston epa, epa, Eu fiquei um pouco assim, meio retraído Porque eu conheço... É, a história do Catraio e não só, foi o Gensta que realmente entrou, entrou em contato né, e tudo, mas no dia seguinte, no dia seguinte, né, na nossa conversa, o Gensta coloca o Miguel Catraio, o Miguel Catraio, né, o Miguel Catraio, alguém que foi rejeitado no Gustavo Nido e não só, na nossa conversa, e nessa conversa, né, o Miguel Catraio falou conosco, eu, foi pela primeira vez, Falei com o Miguel Catraio, não conheço o senhor, nem sei onde o senhor é e tudo isso, é, que eu sei que é um marimbondo e não sou. Falou, com, não, falou comigo e com o Gensta, é, realmente é, explicou a versão dele, porque ninguém é condenado em Angola pela porção de Miguel Catraio, não sou por causa do Miguel Catraio público. Né, explicou a versão dele, que está sendo perseguido dentro, dentro do próprio regime, e tudo, mas que requer, ok, não, que faça alguma coisa. Gensa disse para eu fazer alguma coisa, e não sou, e o Miguel Catrao foi falar. Mas após aquela nossa conversa, o Miguel Catrao disse que estou aqui, estou aqui, que, que qualquer coisa ele está aqui para poder ajudar, é né, outro instrumento. E após a nossa conversa, porque o Miguel Catraio já teve o meu número, foi a audiência que me apresentou o Miguel Catraio, no dia seguinte, no dia seguinte, o próprio Miguel Catraio entra, entra em contato também com, com o Zacatini, tá entra em contato com o Sacatini perguntando até que ponto o assunto está, até que ponto o assunto está, para criar uma, uma história. Né, criar uma história para trazer para a nas redes sociais no sentido no sentido de lavar a imagem do Miguel Catraio eu depois disse é para é é contar analisar a situação e tudo para aquela bem que aquela, uma volta. É só que o mais velho que atrai, o mais velho que atrai, porque eu também tenho, tenho o número dele, né? o mais velho que atrai, disse, ok, ok, que não tem problema. O Gensa, é, tanto faz na chamada que tivemos, eu e o Guença mais vai que atrai disse, o Gensa está sempre em casa, é meu rapaz e tudo. Eu, eu particularmente comecei a me querer. Ele liguei para ele, eu liguei para ele. Eu liguei para ele né, e, e fiz algum, né, alguns questionamentos, como que, face a esse histórico, Miguel Catraio está aqui a insistir, que se vocês quiserem alguma coisa, tudo escreve tudo, foi, foi, foi o Gensta que me apresentou. E Miguel Catraio disse, não, é, né, que o Gensa, né eu já tratei tudo com o Gensa, tá tudo falou muito, muito bem de ti. Muito bem de ti. Né? O que ele precisa, eu dou. Se você também precisar de alguma coisa, eu dou. E eu liguei nesse amigo, nesse amigo do grupo, não quero aqui dizer, né? falar aqui o nome dessa pessoa, porque, porque é desnecessário. Para mim, né? o assunto é, é entre o Gensta, né? e essas e essa que é verdade. Agora parei. Se o Miguel Catrai confirma o sacativo, que tem dado alguma coisa para o e o Gensta vem apresentar o Miguel Catrai o Sacati, para poder fazer um texto, uma, eh, uma coisa para reir né? ou para tentar eh, lavar a imagem do Miguel Catar. Miguel Catar me diz que se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Faça as acusações que o Gensta tem recebido. Genshka, isso é mais que provável, é, muito, é mais que provável que o Genshka, se ninguém teve prova que recebeste, o ABC para o carbono já se foi, que disse que era do Grecima mas eu tenho essa prova de alguém que você me apresentou que realmente afirmou que deu-te alguma coisa se precisar de alguma coisa ele está aqui e repito ninguém vai te pagar com faturas ninguém vai te pagar ninguém vai te pagar no olho de, de outra pessoa ninguém vai te fazer isso nós não vamos aqui tentar passar da tá, tipo, as coisas são completamente E yeah, estamos, com, estamos a falar com o público temos que ter respeito do público Sim. Sabe o que isso significa? Hum. Aprenda a ouvir Nunca o agita na cabeça das pessoas Se ele te falou é a palavra dele Ele é que te disse Estou a te dizer, o ônus da acusação Já que você é um indivíduo que até faz jornalismo investigativo Mete só, mano Foi o que ele te disse Sim. Mete, mete -me só uma prova Eu quando fiz o 360 graus e disse Olha, o Sacatim de disse No grupo em que eu estou com ele Há ah, tem um milhar de bordeiro. E há um milhar de bordeiró é muito. Uma coisa só. São... Quem te disse que des... tem, que des... tem que um milhar de bordeau? Só que deixa-me só falar, mano. Sabe o que não, eu Não, não fala o que eu não disse. Não Sabe fala o que eu, o que eu, tenho? Que eu não disse. Dos bordelos, que... não toquei nesse assunto dos porque Deixa isso aqui falar, é o assunto com a história da diáspora. Fala aquilo bem. que eu disse, Gesta. Não, não vamos diluir aqui o tu povo. Vocês, não, não, Gesta, porque está a falar mentira. Eu não te disse nada dos eu te disse alguma coisa dos yeah. Eu falei alguma coisa, eu alguma coisa desbordorou. Deixa eu te disse alguma coisa dos Borderou. você falar. Que não fala ao povo que nós falamos, apresentei o catraio, o não sei o que lá, e justifica isso, justifica aquilo que eu estou a falar, não é aquilo que realmente eu não falei nem nada, não faça isso. Tindo, não faça aprenda isso. a ouvir, meu irmão, com todo o respeito. O Gensa, a distorcer eu estou na tua página. Eu estou na tua página. Não, não estou, não não estou, de forma alguma. Sabe o que é que você ia fazer? Gesta, se você me aprender o ou não. Tu me Deixa-me só falar, mano. Você fala, eu te isso, ué. Por que, que quando eu falo, você quer subir? Então, não poderia ter que mostrar. Tu, tens, tu estás a distanciar a coisa. Só eu só não, falei é borduro, não falei do Bordoró. Não falei do que Eu só estou a dizer, me apresentaste o Catra não? Catra prometeu alguma coisa. É não só isso, gesta. Sim, sim, Saca tô estou que... a falar mentira. O meu povo eu... justifica. Está entendendo?